Oito pessoas que você não vai acreditar que existem. Uma pessoa pode se destacar por diferentes talentos no entanto desta vez vamos mostrar-lhe. Talentos e qualidades que você nunca viu. Cossem do Sultão. Começando este topo encontramos alguém alto e não é uma piada. Desde que ele foi reconhecido como o homem mais alto do mundo. Que ainda permanece vivo de acordo com livros dos recordes mundiais. Ele foi nascido na Turquia como qualquer outra criança. Com um tamanho médio, no entanto, na idade de 10 anos de idade um tumor na glândula pituitária, causou um crescimento anormal que mais tarde ser conhecido como uma doença chamada gigantismo. Ele atingiu 8,28 metros em altura. Lise Velasquez. Elizabeth Velázquez nasceu quatro semanas antes do planejado no Texas, onde começou a desenvolver sua condição conhecida como progeria, a doença que acelera o envelhecimento de bebês recém-nascidos. Ela foi chamada por muitas pessoas como a mulher mais feia do mundo. Isso não a impediu em sua luta contra o bullying. Ela escrever um livro focando na beleza de cada pessoa. Gary Turner. Se você já imaginou ser uma borracha, esse homem britânico Gary é o mais próximo disso. Ele sofre de um distúrbio genético chamado ehlers Uma síndrome que lhe permite esticar sua pele. Apesar do fato de que em alguma situação, pode gerar dor em certas articulações. Seu sorriso nunca vai embora e ele até adquiriu o título do homem com a pele mais elástica do planeta, conseguindo esticar a pele de seu estômago até 6,3 cm. Valeria Luque Havana Todos nós já tinha ouvido sobre a mais famosa boneca do mundo, e um biotipo de uma mulher que quase todos sonhamos. Bem esta modelo ucraniana é tudo o que você esperaria quando pensa em uma Barbie. Ela foi chamada de Barbie humana por muitos devido a sua grande semelhança com a boneca. Arão Raiquar. Se você já viu os X-Men um grupo de mutantes e seu principal inimigo, era um vilão capaz de atrair metais. Bem este homem indiano é o mais próximo disto ele é conhecido como Magneto. E o próprio Raiquar afirma que seu corpo tem fortes sinais magnéticos especiais, principalmente no peito, permitindo-lhe atrair vários objetos de metal. Mesmo que ele não esteja orgulhoso de seu poder ele afirma que se sente bem, quando as pessoas vêm para ver o que ele faz. Jesus Fajardo. Um homem mexicano surpreendeu o mundo inteiro por seu excesso de cabelo, e este foi a razão pela qual ele foi apelidado pelos canais de notícias como o Lobisomem. No entanto a vida não é fácil para alguém com estas características. Segundo o próprio Jesus ninguém era amigável com ele, e ele até teve que deixar a escola por causa de bullying. Ele se refugiou e foi trabalhar para diferentes circos. Existem apenas 50 casos conhecidos em toda a história. Apesar disso Jesus não se envergonha mais sobre sua condição. Ele disse eu estou cansado de me sentir desconfortável. Eu sou igual a todos e eu tenho o direito de sentir-se feliz. Abdul andar. Este homem ficou conhecido como o homem árvore, por causa das múltiplas cascas que brotam em diferentes partes seu corpo. Esta doença conhecida como epidermoplasia verusiforme é extremamente raro, e apenas quatro casos foram documentado no mundo. Apesar de ter realizado várias operações para remover os galhos, ela continua reaparecendo, evidenciando que não sabemos nada ou quase nada desta doença. Hebe e Brittany Neste lugar encontramos duas pessoas e não necessariamente, porque é um empate sim porque são inseparáveis. É sobre duas mulheres mesas em um único corpo uma condição que é devido a uma malformação. Elas têm duas colunas espinhais, dois conjuntos de pulmões e dois corações. No entanto, isso não as impediu de levar uma vida normal.